O assassinato do trabalhador negro George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, desencadeou uma onda de revolta impressionante né? nos Estados Unidos e agora vai se espalhando, inclusive, para outros países. Chegou na França, por exemplo. Né? É, são vários dias de protestos que rompem à noite. Né? Já tem mais de 40 cidades que decretaram toque de recolher e se envolve cerca de 50 milhões de habitantes dos Estados Unidos. Há quem afirme que é a maior explosão antirracista da história recente, desde a década de 60. Né? Para entender essa explosão de revolta, essa justa explosão de revolta, estou aqui com um amigo, grande amigo, Juarez Xavier. O Juarez é professor da Unesp de Bauru, é coordenador do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, NUP, e é também, para nosso grande orgulho, é, integrante do Conselho consultivo do Barão sendo Tararé, do Centro de Estudos de Mídia Barão Tararé, sempre está lá conosco antes da pandemia nas atividades que o Barão promove Juarez, brigadão por você ter aceitado, eu sei que você está você já me relatou aí que está a 200 por hora haja reunião virtual, haja reunião remota brigadão por você ter topado esse bate-papo para tentar entender esse quadro beleza? Obrigado meu. o prazer é meu então, vamos nós à luta. Então, diante desse quadro, o que, que, que explica essa onda? Né? É, é o racismo estrutural existente nos Estados Unidos, casado já com os efeitos deletérios, destrutivos da pandemia do coronavírus, seja do ponto de vista de mortes, de desemprego, de precarização, casado também com, as, com os ataques constantes, né? com a excitação desse fascínura do Donald Trump, né? isso é um fascínora, né? é, ele tem como o ídolo dele, o Bolsonaro, esse vira-lata sarnento aqui no Brasil, gosta muito do, do Trump. É a junção disso? O que, que explica essa onda, Juarez? A bola está contigo. Não, é tudo, isso, tudo isso misturado e um pouco mais. Né? Que se observa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tanto os mecanismos de, de coerção e persuasão do Estado, eles foram abertamente racistas. Você tem, por exemplo, um mecanismo de, de, de coerção é, brutalmente voltado contra a população negra. Há um ponto de inflexão nesse mecanismo, que são os anos 70. Ah, nos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon, a partir de uma orientação política que ele passa a ter, ele deflagra a guerra contra as guerras. E esse é um ponto de inflexão muito importante, porque a, a, na época a, a, as drogas, desculpa, as drogas elas não eram tão importantes na época era um problema secundário, mas ele transforma num problema central. E esse processo ele cria mecanismos brutais nos Estados Unidos. Primeiro é a militarização da polícia. Ela passa um processo brutal de militarização. Ela passa a adquirir é, equipamentos do exército, né? Surge a SWAT e surge todo esse processo de militarização. Segundo há um recrudescimento do sistema legal. É, é, tem a, a regra dos três crimes. Então, crimes banais, às vezes, é, que são cometidos por jovens e eles pegam prisão perpétua. Isso Sim. levou ao maior encarceramento em massa da juventude negra na, na história mundial. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo e parte considerável são de jovens negros. Para se ter uma ideia, de cada cinco homens negros, pelo menos três passarão pelo sistema é, é, carcerário nos Estados Unidos é o que mostram os dados, é uma coisa assustadora. É, terceiro fator é que a polícia passou a ser muito mais abertamente agressiva. Há um colega meu da, da, da Universidade do, do Texas, em Austin, que ele diz que a própria Ku Klux Klan falou que depois dos anos 70 ela perdeu a função porque a polícia assumiu essa função. A polícia passou a ser um braço armado é, dessa sociedade racista norte-americana. E ao caldo social, né? o problema social do agravamento da pobreza. É, a, a população negra passou por uma situação muito séria a partir de 2008. A crise financeira habitacional afeta profundamente essa população. Há um estudo muito interessante, feito pela Raquel Ronick que ela mostra isso. nesse né? processo de financiarização do capital internacional e a intervenção dele no, no campo da habitação provoca seriamente a população pobre pelo mundo afora, e nos Estados Unidos é a população negra. Já havia um processo grande de desindustrialização, por exemplo, cidades com grande presença negra, como Detroit, Chicago, começam a perder as indústrias e você começa uma massa de desempregados, você passa a ter um problema muito sério. A questão da droga, né? há uma linha de pensadores norte-americanos que defende a ideia de que o FBI cria uma política de incentivo das drogas entre a população negra para desarticular a ação política iniciada nos anos 60, pela nação do Islã, pelos panteras negras, que tinha uma perspectiva mais revolucionária de ação política contra o capitalismo. A presença da droga é um fator importante entre a população negra. E há um, um, um fator fundamental, que é a construção de uma, de uma política segregacionista aberta, né? Nos Estados Unidos, a segregação racial nunca foi propriamente um problema, mas ela se torna muito mais agressiva a partir do discurso do novo presidente da República. Há um fator importante, ele vem substituir um afro-americano, o Obama, que, a despeito de ser um homem também do sistema, a presença de um negro na Casa Branca e os problemas que ele traz para o debate, como a questão do encarceramento, a questão do acesso universal à saúde, provoca um incômodo muito grande nos setores mais conservadores e reacionários dos Estados Unidos. E o Donald Trump ele entra fazendo uma campanha contrária a essa, uma campanha abertamente de extrema-direita. Nem o Nixon chegou a fazer uma campanha com as mesmas características do Donald Trump. E o Nixon era o extremo da extrema-direita nos Estados Unidos até o período dos anos 70. O Donald Trump ele avança nessa direção, ele elege três temas fundamentais para esse debate, a questão cultural, a questão de gênero e a questão étnica-racial. Então, isso aflora muito mais a questão racial nos Estados Unidos. E, por outro lado, você tem um processo de organização política importante que vem se dando nos Estados Unidos. É, a despeito dessa violência toda, há setores que vão se organizando. Né? O movimento Vidas Negras Importa, né? Black Lives Matter, eles começam a ter uma ação política importante. É importante é observar que são três jovens eh, afro americanas intelectuais, ativistas, que começam a ter um processo de organização muito forte junto à juventude. Eh, os intelectuais norte-americanos começam a radicalizar na denúncia do racismo. Então, você tem, por exemplo, Cornel West eh, apontando que os Estados Unidos, o capitalismo dos Estados Unidos, chegou no limite que é necessário superar essa forma de organização da produção, juntando o debate do questão racial com a questão é, de classe. Tem a Angela Davis, que vem numa, num discurso radical na mesma direção, questionando o que ela vai chamar das violências interseccionais, o patriarcado capitalista supremacista branco. Então, tem uma onda de intelectuais, de agentes políticos, de esportistas. Você Eu pega, queria, por exemplo, queria entender melhor isso. É. Uhum. Se eu pego o Lebron James, por exemplo, ele é praticamente de uma geração que foi alimentada, pelo exemplo, do Muhammad Ali. O Muhammad Ali, quando começa seu processo de radicalização política nos anos 60, entende o que é o racismo nos Estados Unidos, se associa à nação do Islã, fica íntimo do mal com o ex, entende que aquele processo de convocação de jovens negros e hippies para lutar no Vietnã é uma forma de desarticulação da, da oposição, da resistência à oposição nos Estados Unidos. E você tem uma situação que esses jovens atletas, é, jovens milionários, pela primeira vez você tem uma massa de jovens negros milionários falados pelo mundo, a partir do esporte, da arte, da música em especial, é, é, eles enfrentam também uma situação de supremacismo e racismo na sua formação. Muitos deles passaram pela universidade com duríssimos enfrentamentos. A universidade é um espaço privilegiado, particularmente nos Estados Unidos, no mundo afora, forma nos Estados Unidos, onde você forma os quadros que vão dirigir o Estado, o mercado e a sociedade. Então, o enfrentamento que eles têm junto a essas comunidades é muito forte. Depois, no esporte, eles vão vendo isso no dia a dia. Eu me recordo de, de como alguns atletas no passado falavam que ia chegar numa cidade do sul dos Estados Unidos, para disputar uma liga internacional, ou de basquete, ou de beisebol. né? É, chegam numa cidade, dificuldade de se instalar, ou, um ódio material, é quando eles saem do prédio para poder andar pela cidade. Então, tudo isso vai alimentando uma, uma juventude é, de atletas que passam a ter uma visão política muito mais crítica em relação a isso. Então, os Estados Unidos é um caldo de cultura de toda essa situação que fez com que a população negra... É, decidisse, num determinado momento, dizer não para aquela lógica de segregação brutal. O dado novo que me parece importante destacar é que sempre foi um objetivo, em especial dos militantes dos anos 50 e 60, em especial é, o Luther King, a necessidade de você formar nos Estados Unidos uma ampla massa da classe média branca antirracista. Sempre foi o grande objetivo que se tinha nos Estados Unidos nos anos 60 eram mais os religiosos, né? É, é, judeus se organizaram e apoiaram essas ações, os batistas brancos também se organizaram nesse sentido. O que nós temos visto agora é um elemento novo, são jovens brancos que foram criados nesse caldo de violência brutal, é que compraram um, um, um sonho americano de igualdade, liberdade e prosperidade que nunca foi entregue, e começam a se radicalizar no sentido de, de se associarem às ações políticas é, da população negra. Eu tenho a impressão que aqueles movimentos é, anteriores, do é, Ocupa Wall Street, a crítica brutal ao capitalismo global segregacionista, também criou uma base política para a participação desses jovens brancos. E eles estão na linha de frente. Né? Em algumas cidades fizeram cordão de proteção aos ativistas negros, estão sendo presos em massa, né, em especial é, é, em Nova York em Chicago, e não abre mão dessa participação política. Então, você tem um, uma crise econômica brutal, você tem um processo de segregação brutal, você tem a intensificação do racismo estrutural e do racismo institucional, e você tem, do outro lado, uma juventude negra, fundamentalmente, uma juventude branca, uma participação ativa no enfrentamento, creio eu, ao racismo, ao capitalismo e ao patriarcado. É o, o dado positivo que nos parece desse movimento e a natureza nova que ele tem é de juntar uma, uma base de ação política muito mais concreta nesse sentido. Nos anos 60, era fundamentalmente a população negra, e um grupo de liberais brancos que apoiaram. Agora você está vendo um, um, uma massa de jovens também frustrados né, pela situação que o país atravessa, também descontente com a ação política da extrema-direita, que vão para o campo de batalha e faz o um enfrentamento da mesma forma que os negros estão fazendo. O que me chamou a atenção mais extraordinário foi o fato deles eles criarem uma barreira de proteção aos ativistas. Isso achei extraordinário. A polícia não vai matar jovens brancos. É, com a assistência da televisão. Eles não vão... É, o efeito seria, talvez, o efeito que teve na Guerra do Vietnã, né, da, da, da classe média branca, ver seus filhos sendo mortos pela televisão, na hora de jantar. É, eles não querem ter esse mesmo efeito. E acho que a juventude sacou isso, utilizou essa estratégia inteligentemente e tem sido um apoio importante à luta política dos Estados Unidos nesse momento. Excelente quadro, Juarez. Eu já vou emendar uma coisa que você já sinalizou um pouco aí. É, é, é impressionante esse, esse volume, essa densidade que foi adquirindo. Aí a gente olha para o Brasil, né, para o nosso Brasil, e vê o racismo estrutural violentíssimo, né, que tenta se disfarçar como inexistente, né, mas um racismo violentíssimo, agressivo. Esse racismo, você pega... Teve a morte agora nos Estados Unidos, mas agora, recente, duas crianças assassinadas pela PM do Rio de Janeiro de forma brutal, né? Você vê isso, esse governador do Rio de Janeiro estimulando dar tirinho na cabeça, aí você vê a vitória desse fascista Jair Bolsonaro, parece que abriu a tampa do esgoto, os racistas estão aí, estão à vontade, né? Querem, é a negação do politicamente correto e é as barbaridades que eles dizem por aí. Você mesmo foi vítima numa universidade, uma das principais universidades do Brasil, de provocações racistas. Tal. Aí fica sempre uma pergunta, quer dizer, esse grau de organização, de, de, de, de mobilização adquirido nos Estados Unidos não se repete no Brasil. O que, que explica isso? Tem uma explicação para isso? Não. A gente está tentando descobrir isso a partir das pesquisas, do ativismo negro. Tem um dado que eu acho importante, Miro, que houve uma mudança muito grande nesses últimos 40 anos da luta política do, do movimento negro. É, é, é, sempre quando você olha para trás, você vê uma situação sugêneris no Brasil. É, dos 11 milhões de africanos escravizados pela América, pelo mundo afora, 4,8 milhões vieram para o Brasil. A grande massa vem para o Brasil de 1550 a 1850. Você tem um processo brutal em relação a isso. Quando é, se deflagra o processo de organização do Estado brasileiro, muito interessante isso, o fator negro era um fator importante. Quando a família real chega no Brasil, em 1808, que deflagra esse processo de organizar o Estado brasileiro, é, é, se pensa na Constituição, tanto desse mecanismo de coerção e persuasão, anti-negro é, Em 1808, quando chega a família real... É, cria-se as escolas de medicina de Salvador e do Rio de Janeiro. É, elas foram a base da construção do chamado racismo científico no Brasil. É, é, as ideias do darwinismo social, da antropologia criminal, que, que contaminaram a, a política do Estado brasileiro naquele período, foi muito forte, de 1808 até o período de 1888, no período da abolição. É, a escola de medicina, a escola de direito... É, é, elas vão constituindo uma, um pensamento que, que, que penetra profundamente o Estado brasileiro. Profundamente. É, isso até 1930. E, na minha opinião, ainda não está totalmente superado. E você cria um mecanismo brutal de coerção que tinha no elemento negro o fator de repressão. Você vai construindo um mito para formar o Estado brasileiro e, quando chega em 1864, quando é declarada a Guerra do Paraguai, você institui esse mito. Né? Não existiu o exército brasileiro, ele passa a existir a partir desse mito e constitui seus mitos. Uma das práticas que eu acho mais exemplar de que o que foi o Estado brasileiro no século XIX, um Estado antinegro, foi a Guerra de Canudos. Quando você pega a ação do jovem exército republicano em Canudos, eu acho que ali estão todos os elementos desse Estado brasileiro. É, foram mortos 25 mil pessoas no um sertão baiano. É, a, a visão racista do movimento era muito precisa. A ideia é que eles eram monarquistas, atrasados, é, herdeiros do 13 de maio e precisavam ser varridos da face da terra. Essa era a ideia. A brutalidade sem tamanho. É, os homens foram mortos e degolados, os jovens foram mortos e degolados. As mulheres foram estupradas e parte arrastada para o Rio de Janeiro e depois vão criar as moradias é, é, que nós conhecemos hoje como favela. A favela é o nome de uma planta do sertão baiano. Então ali o Estado brasileiro que começa a ter um, um, um processo de construção em 1808, ele ali está fortalecido, a sua musculatura está toda plena. É um Estado é, é, abertamente proto-capitalista, é, é, supremacista branco, é, patriarcal é, e brutal. É um Estado com essas características. Quando abre o processo de imigração, a população europeia que chega a partir de 1870 vem praticamente substituir os negros né, no mercado de trabalho, na força de trabalho. De 1870 a 1930, quase 3 milhões de europeus chegam no Brasil. Quase a mesma quantidade de africanos escravizados nos três séculos anteriores. Então, no curto espaço de tempo, essas pessoas vêm e ocupam o espaço dessa população. Nas áreas principais, né? é, há um, uma pesquisa interessante feita por um pesquisador da PUC, mostrando que nas grandes manifestações operárias 17, 18, 19, você quase não vê negros. Né? Você quase não vê negros. Então, você quase que é, importou para o Brasil uma classe operária. Né? Abre-se o processo do século XX, o fenômeno mais importante econômico do século XX é a criação da classe média. Né? Quem vai formar a classe média? Fundamentalmente, são os descendentes desses europeus que chegam para ocupar esse espaço na produção do Brasil, em condições muito duras, muito duras, mas em condições melhores do que os africanos que estavam aqui. O Jessé Souza faz uma observação importante desse período. Você vai criar uma classe média que vai ter acesso absoluto ao capital econômico, ao capital cultural, ao capital social e ao capital político. Então, você passa parte do século XX concentrando esses capitais num grupo muito pequeno de pessoas, né, que a anatomia é fundamentalmente branca. Quando chega a ditadura militar, isso se torna ainda muito mais é, complicado para a população negra. A ditadura compra a ideia, reativa a ideia da, da chamada democracia racial, proíbe os dados de divulgação da situação da população negra, o censo da ditadura civil-militar não tinha é, elementos para você poder identificar a população negra, por isso tem aquela história, quando vai fazer o levantamento, tem mais de 130 classificação para não-branco na sociedade brasileira. Sim. E você chega, no período dos anos 70, nessa situação. ah eu acho que também um dado importante, o capitalismo começa a perder fôlego, né? começa a se instituir as políticas neoliberal Chile, que é um grande laboratório disso. Né? E é nesse caldo de cultura que surge o movimento negro moderno. Em 1978, o movimento negro unificado contra a discriminação racial ele é um ponto de inflexão nessa situação, porque pela primeira vez você tem a identificação de o um problema da situação do negro, não são os negros, mas a forma com que o Estado organizou e criou o mecanismo do supremacismo branco no Brasil. Esses são os problemas Aí a população negra está apartada desse processo todo. É, havia a experiência das lutas de libertação na África, que vai até os anos 70, a experiência dos panteras negras nos Estados Unidos, as lutas políticas dos jovens na França, no México, no próprio Brasil. Né? Então, todo esse caldo de cultura faz com que o movimento negro unificado, que surge naquele período, traz uma nova visão. De lá para cá tem se criado uma nova perspectiva. O que é importante observar é quando esse novo movimento negro surge, a população negra é, é, é tida como minoritária no Brasil. Sim. Ela é tida como minoritária no Brasil. Aí vem os anos 80, um processo de debate político democrático. Há um fator que eu acho sempre importante, a democratização fez com que os governos democráticos passassem a discutir a situação do negro a partir de dados. O governo Irondina, quando abre os dados sobre a situação da mulher negra na saúde, é um escândalo, é uma coisa assustadora assustadora. Mais tarde, o governo Franco Montoro, com o conselho da comunidade negra, os dados sobre educação, sobre trabalho, vão tornar, os dados eles vão desmontando a fabulação da democracia racial. É no Rio de Janeiro, depois o governo Brizola faz a mesma coisa. Né? Vem a Constituição, a criminalização do racismo, é um outro salto. Nos anos 90, são os momentos, são os, os anos 90 é o período em que você começa a experimentar as políticas públicas. Né? Começa a discussão, por exemplo, da terceira conferência contra o racismo em Durban. Então, tem 95 tricentenários zumbidos palmares, há uma participação política, os partidos de esquerda começam a montar os seus departamentos de negros, as centrais sindicais começam a discutir a questão negra, o movimento de mulheres começa a ter essa percepção, o movimento de mulheres negras surge com uma força extraordinária, essas políticas começam a ser adotadas num contexto totalmente adverso, e nós chegamos a uma situação muito louca. Né? O Brasil, a partir do século 21, vai adotar as políticas públicas de enfrentamento ao racismo, adotadas nos anos 60 nos Estados Unidos, adotadas nos anos 40, 50 60 na Europa com um dado, Miro, extraordinário. Lá em 1940 era a minoria, o movimento negro. Você chega agora no século 21, 54% da população brasileira se declara negra, preta e parda. Então, há uma mudança substantiva de compreensão da questão racial. Você sai a 40 anos de uma situação de reconhecimento de minoria por uma situação de maioria social. Eu até tenho defendido que é a tecnologia política mais importante que o movimento negro contribui para as mudanças e transformações sociais no Brasil. É construir um estatuto de maioria social marginalizada, segregada, e, e, e que vai ser a base das grandes mudanças políticas sociais no Brasil. Mas isso cria uma deformação tão profunda que o Brasil é um dos poucos países no mundo que cria política de é, ação, ações afirmativas para a maioria social. Sim, sim. No mundo inteiro, essas políticas são para a minoria. Nos Estados Unidos era 12% da população. Você pega essas políticas na Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, era para minorias sociais. Na Índia, que você teve uma maioria grande por, canto, por conta do, dos segregados, mas você cria uma deformação brutal né? que você tem uma maioria que precisa de políticas públicas para poder ingressar no Estatuto de Cidadania. Então, nesse processo de construção, cria-se também, na minha opinião, uma, uma consciência negra difusa. Né? A gente sai de uma consciência negra de minoria para uma consciência negra difusa, que eu gosto de chamar que é uma percepção percebida de ser negro. Né? Uhum. É, você começa a perceber, por exemplo, nas ações políticas da CUFA, né, o discurso negro, é, na, na indústria cultural dos jovens artistas negras, o discurso negro construído nesses 40 anos, nas ações políticas, é, o discurso negro. O que eu acho é que nós estamos no momento em que nós precisamos transformar essa percepção percebida de ser negro no Brasil numa percepção real. Uma percepção real. E não é um processo fácil. Né? É um processo demorado, longo, em que você precisa construir... O Lenin dizia, sem teoria revolucionária não tem revolução. Você precisa construir uma teoria que atenda essa perspectiva de uma população negra. Você precisa criar mecanismos é, que tenham musculaturas próprias para poder fazer o enfrentamento. Então, eu acho que nesses 40 anos nós estamos avançando nessa direção. né? É, se vai demorar ou não, é difícil fazer previsão, não tem bola de cristal para essas coisas. Mas há uma mudança profunda de qualidade e quantidade na ação política do movimento nesses últimos 40 anos. Né? E acho que traz é, nessa ação política, nessa experiência, um aprendizado importante para o Brasil. É, nós começamos a, a observar que você não vai pensar uma solução é, de transformação profunda no Brasil sem considerar o fator negro, que é a maioria social da população brasileira que vive em condições é, adjetas né, de absoluta vulnerabilidade social. E quando você pensa a partir dessa nova perspectiva do movimento negro interseccional, que é o enfrentamento ao patriarcado capitalista supremacista branco, você chega a 80% da população. Então, eu acho que o, o grande desafio é transformar essa percepção percebida em percepção real. É né? entender que o, o, o assassinato de João Pedro é tão sério quanto o, o assassinato de George Floyd. Né? E os dados são assustadores. O Atlas da, da, da Violência, que é editado pela equipe do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é, é, trabalha com dados de 2017, 18, é, 2015, 2016 e 2017 de 2017 foi publicado em 2019. É assustador, Miro. São 65 mil homicídios em 2017 no Brasil. 65 mil homicídios. Desses, 71% são de jovens negros. Né? Desses, são de jovens negros. E a percepção que a gente tem é, é muito pequena. Né? E há um dado importante que eu estou vendo nos Estados Unidos, que talvez seja uma lição importante para nós. É, é, é essa construção dessa percepção... Não é só um exercício do, dos negros. É O enfrentamento ao, exercício, ao, ao, ao racismo é exercício do, do, dos democratas, dos progressistas brasileiros. Né? É importante também que a população branca brasileira compreenda o seu papel nesse processo né? entenda o seu papel nesse processo. Eu vi hoje um cartaz em, em Nova York que eu achei fantástico. Uma menina branca, tipicamente norte-americana, branca tipicamente norte-americana. Com o cartaz estava escrito, a omissão dos brancos na luta contra o racismo traz as mãos de sangue dessa população do que nós estamos vendo hoje. Então, eu acho que é a mesma coisa nós podemos dizer no Brasil. Enquanto nós não tivermos um movimento democrático de massa branco antirracista, nós teremos dificuldade de transformar essa percepção percebida de ser negro em percepção real e aí numa força política concreta é né? coisa que o fundamentalismo religioso tem feito né? se você pega hoje por exemplo é, os dados mostram as pesquisas mostram isso que parte da população negra feminina a população mais violentada no Brasil estão nessas nessas igrejas é porque encontram um certo é, um certo respiro né mas o que torna essa população negra Muitos desses jovens mortos, mortos agora, são filhos evangélicos fundamentalistas. Então, o que unifica as condições dessa população é o genocídio, por incrível que pareça. O que dá uma base de ação política para essa diversidade negra no Brasil é a morte da juventude negra. Então, Eu tendo a crer, e esse é um objetivo que as organizações negras estão fazendo, teve um encontro importante em novembro do ano passado chamado Coalizão Negra por Direitos, organizações negras do Brasil, África do Sul, Estados Unidos, América Latina, aqui em São Paulo, estiveram as meninas do, que organizaram ah, ah, ah, vidas negras importa nos Estados Unidos, eles tiraram uma agenda política e quando eles param para discutir assim, o que é que unifica todo esse universo negro, é o genocídio, né? é, que é em escala industrial no Brasil e, e escala é, intensa em países como os Estados Unidos. Então, a ação que eu acho que nós temos que fazer para mudar essa situação é sair dessa percepção percebida de ser negro e ingressar numa perspectiva de é, percepção real de ser negro. Né? E todos nós somos responsáveis na construção disso, negros e brancos. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Joanes, pegando essa, essa questão que você fala de percepção, percepção do genocídio, inclusive, né? isso ser mais visível para a sociedade, inclusive para despertar mais revolta, mais consciência, isso tem muito a ver com o papel que a, que a mídia desempenha né? na percepção. Aí, tendo, indo para, uma, para a minha última pergunta, que tem mais a ver com o Centro de Estudos de Mídia Barão de Tararé, como que você vê essa cobertura da mídia, ela ajuda a ter essa percepção da realidade? né? Ela ajuda a construir essa esse movimento de, de, de indignação, de protestos, de propostas, para superar essa situação de racismo? Me chamou a atenção que, essa semana, o budsman da Folha, que é um dos principais jornais do país, a Flávia Lima, ela mesmo criticou... É uma criticou mulher negra. A... Pois é, veja que barato. Belíssima, belíssimo artigo, ela mesmo criticou a postura que a imprensa brasileira e Ianc adotam na questão do, do, da violência racista nos Estados Unidos e da resposta a essa violência. Né? Ela chegou a citar uma, o Estadão, que é um jornal oligárquico, né? que na semana passada, no dia 29, estampou uma foto e a foto dizia, né? o texto era «Morte de negro nos Estados Unidos causa violência». Ou seja, é. Né? É, é uma coisa absurda. Né? Ela, ela mesmo dizia, quer dizer, é uma forma de indu é, é, Isso induziria a violência, que a violência foi causada por quem protesta, nem por, não por quem mata, não pelo Estado assassino. Né? E ela afirma, na cobertura dos dias seguintes ao crime, na imprensa brasileira e americana, a discussão sobre violência do Estado contra a população negra foi, em, algumas, em alguns casos, encoberta por imagens de negros ameaçadores e violentos saqueando comércios e queimando carros. A mudança de foco só reforça o estereótipo e ajuda a eliminar culpas, mantendo as coisas no trágico lugar em que sempre estiveram. A imprensa precisa estimular esse debate e mostrar que a questão central é o assassinato sistemático de pessoas negras. É isso que dá medo, não os protestos. Ou seja, ela aponta o dedo né, nessa questão de percepção. Como que você, também como jornalista, analisa esse papel da imprensa? Quando eu participei de um, de um encontro aqui um virtual com um alunos de jornalismo, e a gente discutiu exatamente isso, né? é, é, é, há um dado importante que, é, quando a família real chega no Brasil em 1808, ela, ela monta as bases de coerção do Estado brasileiro, mas também estimula as bases de persuasão. É em 1808 se cria o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro jornal mentiroso né, do Brasil. <risos> e o que é importante é que é um jornal, a ideia que se tinha e que vai se criando no Brasil é que a imprensa faz parte desse projeto de persuasão do Estado. A imprensa faz parte disso. A cobertura, por exemplo, que o Estado de São Paulo faz a Guerra de Canudos, com, com, na época um grande jornalista, o Cris da Cunha, assim, é assustadora é assustadora, todos os elementos fundamentais estão lá. né é, é, Euclides, depois, ele tenta fazer uma autocrítica em relação a isso, né, quando ele escreve Os Sertões, é. e, e, mas a cobertura foi absolutamente assustadora. E esses debates do racismo científico, né, discutindo na mídia, né as propostas do Renato Kell, por exemplo, de esterilização em massa de negros e pardos na década de 10, a política de João Batista de Lacerda de promover o branqueamento e a eugenia, mas também tinha ali a oposição. Lima Barreto, por exemplo, ele usa a imprensa como instrumento de crítica feroz à política racista no Brasil. De lá para cá, eu acho que a gente evoluiu no sentido de tornar mais sofisticada essa política, eu gosto dessa ideia, Miro, de que na dec... na... no século XX, quando você cria a classe média, você cria um mercado consumidor, ele é um mercado consumidor segregado, né? em especial a partir de 1950, que você organiza, de fato, um mercado publicitário, um mercado de comunicação mais robusto no Brasil, né? a partir da construção do arranjo produtivo local, das empresas, das, das indústrias automobilísticas você dá um salto em relação a isso. E isso deformou, na minha opinião, o modelo de negócio do jornalismo do Brasil, que já era complicado, ficou mais complicado ainda. Você tem um modelo de, de, de, de, de comunicação social baseado na venda de espaços publicitários e não na venda de, de jornais e, e bens culturais para o público. Então, você tem a maior tiragem do jornal brasileiro na Folha de São Paulo, cerca tem 300 mil exemplares num país de 200 milhões de pessoas. O Japão, tem um, um, um jornal, um tempo atrás, que a gente estava discutindo esse jornal, chamado Achai Shimbun, e só um jornal tinha 11 milhões de exemplares. Né? Então, a diferença é brutal. Você tem, então, um, um produto cultural jornalístico que é fundamentalmente para a classe média branca, incluída brasileira, e retroalimenta esse universo. Né? A Folha de São Paulo é lida pela, pela é, classe média é, industrial de São Paulo, pelos membros do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, e são 300 mil exemplares, né? é, num estado que tem é, é, o tamanho de países europeus, que é o estado de São Paulo. Então você cria, um, um, e a Flávia já falou sobre isso anteriormente, achei interessante essa abordagem dela, consultando o movimento negro, que você tem uma cobertura da mídia que atende às aspirações culturais da classe média incluída e, portanto, não entende o que acontece fora dessa bolha. Uhum. Né? Por exemplo, ela só vai fazer cobertura da periferia, por exemplo, quando há um, uma excepcionalidade, um, um, uma, uma chacina, uma catástrofe. Então, ela conhece a periferia como fator de, de, de, de fatos jornalísticos trágicos. Né? E nós estamos falando de uma população em São Paulo que tem a Zona Leste tem de 4 a 6 milhões de pessoas. Né? É, que, que, que é sempre visto como o outro O outro lado, o outro lado do mundo Então você acaba tendo uma cobertura de fabulação Absolutamente fabulação né? é, Não entende a realidade política social Se aliena em relação à realidade política social E quando acontece alguma coisa na periferia Você toma um susto Entretanto, isso é paradoxal é, Faz parte da dialética né? Isso provocou a constituição De uma coisa que eu gosto de chamar de mídia radical né, que são movimentos que produzem conteúdos informativos na periferia, em várias plataformas, né, vestuário. Eu me recordo que teve um, uma época que o movimento estudantil, nos anos 80, começou a usar camisetas com, com slogans políticos tal, né tal. É, essa mídia de vestuário virou uma febre na, na periferia. Né? Você pega lá é, material com identificação sobre a questão étnica-racial, a questão da mulher e outras questões importantes. Você vê ali de uma forma muito precisa essas manifestações, essas ações. Você vê nas manifestações culturais, você vê no hip-hop, você vê no funk, né, tão criticado como ele pô, eles juntam, Miro, é, 10, 20 mil jovens na periferia no final de semana. E ninguém sabe disso. Então, essas várias mídias que estão também os formatos como imprensa, é, é, rádio, TV elas têm ocupado um espaço que essa mídia não tem. Né? Têm ocupado um espaço que essa mídia não tem. Então, essa mídia constrói um, um, um mecanismo de fabulação da realidade política social da periferia, que vai sendo desmontado com confronto com a realidade e com as ações dessa mídia radical. Acho que vocês se recordam, no começo da cobertura da pandemia, tentaram plantar a ideia de que era um, um vírus democrático. Né? É, é, infectava homens, mulheres ricos e pobres quando morre um banqueiro na França. Os dados estão mostrando que isso é bobagem. É um, é um vírus, é uma pandemia que expôs a, a, as abçais igualdades econômicas, políticas sociais e raciais na sociedade brasileira, tal qual se viu em Nova York. Né? É por isso que o Attila Mbembe, o filósofo camaranês, tem insistido. Nós estamos assistindo, não é o neoliberalismo, é o necroliberalismo. Né? Nós estamos assistindo a necropolítica, uma política de transformar é, pobres, negros, mulheres, indígenas, né? É, numa população descartável. descartável. A mídia, lamentavelmente, corporativa, não tem observado isso e tem pagado um alto preço em relação a isso. Né? A opção de informar a classe média tem feito que esse negócio entre em colapso e, se não se reinventar, vai entrar em colapso mesmo. Até mesmo como um instrumento de comunicação para a classe média. Né? Mas, paradoxalmente, é legal isso, né? tem também estimulado a formação dessa mídia radical de jovens negros, pobres, mulheres da periferia, que estão inventando coisas diferentes. Eu estive é, num encontro em Heliópolis, aí vi uma jovem menina negra, 16 anos, com um filho no colo. Aí eu falei: Nossa, você é tão jovem, você pensa em estudar e tal, eu falei, não quero, quero fazer universidade. Não quero. Para ver assim, a nossa revolução no Brasil vai ser fêmea e negra. Pô, a menina de 16 anos em Eliópolis. Eu falo, Pô, é, tem muito mais coisas acontecendo e acho que a gente precisa é, conhecer mais essas coisas, né até para que a gente possa compreender que o mundo está em processo de mudança e essas pessoas também estão em processo de mudança. né Eu sou é, é, é, pessimista na análise que a gente vive um momento de genocídio, mas muito otimista na ação. A Gramsci falava isso. Eu acho que a gente avança no sentido de construir uma alternativa que, de fato, vai superar esse modelo construído né, por esse Estado é, genocida, violento, brutal, né, que, que se autonomizou da política, né, se autonomizou da política, como pé de pato, como assassino de aluguel, como grupo de extermínio na periferia, né, seu Estado monstruoso, mas acho que a gente avança numa, super, numa situação de superação desse Estado. Né? Eu quero acreditar que o que a gente faz vai nessa direção, é, com a mídia nova que nós temos, né? e o Barão tem um papel importante nisso, né? na crítica a esse modelo de mídia, que reforça muito mais a segregação do que a possibilidade de mudanças sociais. Boa, Juarez. Aqui, Soma, quando você estava falando nessa mídia radical, lembrança de uma bela figura, um menino chamado Pedro Borges, que faz é. Alma Preta, que é uma belíssima experiência, belíssima experiência. Juanês. Sabe que ele curindo? foi, foi, meu orientando, foi ele meu me orientando. Ele me falou. Aqui na Unesp e o Alma Preta foi um projeto de conclusão de curso. Ele ele entrou agora numa lista dos 30 jornalistas mais influentes na, na questão negra no Brasil. Fiquei super feliz, orgulhoso com isso. É um bom rapaz. Só Eles tem um estão problema, fazendo um belíssimo é trabalho. É. Tem um problema seríssimo que eu pretendo recuperar. Ele disse que ele é palmeirense. Essa é uma outra qualidade dele. Eu, como corintiano... Amigo, eu sei eu disso. Bom, Pedro. Sai disso. Mas Essa é uma outra grande da... qualidade do Pedro. Mas ele faz parte da torcida palmeirense antifascista. Né? Então, Exatamente. É um Fez fascismo. uma bela, bela reportagem nesse domingo sobre, sobre o ato sim, sim. antifascista na Paulista. Juarez, por bom. mim, está excelente. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, Miro, eu acho que assim, a gente segue né, nessa batalha. Né? Eu acredito que, que a, a, a, essas profundas contradições do Brasil têm gerado uma coisa nova. Né? Eu estou muito entusiasmado quando eu vejo é, é, jovens fazendo coisas diferentes. Né? É, talvez ainda não chegou para aquele ambiente que a gente está vivendo. Por exemplo, a universidade ainda é uma espaço muito conservador, não está no processo de posição de, de jornalismo, voltado para a redação, né? mas eu quero acreditar que essas contradições entrarão na universidade, nesse espaço é, importante para a formulação da política, e a gente vai inventar uma coisa nova, diferente. Né? Eu acho que é, eu sou, é, nesse sentido, é, é, é, um entusiasta dessas, dessas invenções, inovações técnicas que a juventude tem feito, que nos aproxima e abrevia isso que eu estava falando, né? É, da mudança dessa percepção percebida para uma percepção real. É, eu, eu, eu Estou bastante feliz com, com o que nós estamos fazendo, a despeito de vivermos é, num dos momentos mais tristes né, é, da história brasileira, com a extrema-direita dirigindo esse país, um, uma pessoa absolutamente desqualificada é, que dirige esse país e, lamentavelmente, com um apoio ainda consistente, em especial entre a população pobre. Né? Vamos lutar para que isso também... Passe rápido na nossa história e a gente possa retomar aquele caminho de progresso, de superação da desigualdade, agora enfrentando de fato as mazelas do Estado, e não só do governo, mas do Estado. Né? Porque mesmo nesse período mais democrático, ah, o genocídio comeu solto junto à população pobre. Né? Nós precisamos superar esse status e mudar a qualidade do Estado brasileiro. Acredito nisso. Beleza, Juarez. Te agradeço muito, viu, Mestre? Passando a quarentena, vamos, vamos nos encontrar lá no Barão, lá na Rego Freitas. Com certeza, tá okay? com certeza. Vai ser um prazer. Valeu, Juarez. Obrigadão, viu, mestre? Até a próxima, Legal, tá? Filho. Abraço, boa sorte. Se cuida. Nossa. Fica em casa. E nem para você. Se cuida direitinho aí. Sem um dúvida. abração. Outro, cara. Tchau.